Bolsonaro fez o que fez, colocou a Regina Duarte como secretária da Cultura. A primeira coisa que a mulher fez, quando entrou no poder lá, né, quando assumiu o cargo, foi demitir o tal do Dante Mantovani, né, que é o tal do terraplanista, que diz que Rock levou aborto e ao satanismo. Ele é, ele é maestro, se eu não me engano cara doido, completamente doido. Tem um vídeo dele aqui falando sobre esse assunto. Eu até deixar para vocês verem aqui. E parece que agora o cara, é, o Bolsonaro, isso ele foi, ele foi demitido pela Regina Duarte em novembro do ano passado. 30 de novembro do ano passado. Ah, não, desculpa. Ele foi nomeado pelo Bolsonaro em 30 de novembro do ano, do ano passado. Aí agora, no, é, em março, 4 de março desse ano, ele foi exonerado, foi demitido pela Regina Duarte. E aí agora, dois meses depois, hoje de manhã, ele foi renomeado pelo Bolsonaro. O Bolsonaro atropelou a Regina Duarte e renomeou o cara. Aí a Regina Duarte ficou né, deslumbrada, ficou oh, mas como assim? Eu acho que ele, o Bolsonaro quer que eu Saia também, né? Aí parece que o Bolsonaro tentou colocar panos quentes e cancelou a renomeação. Então tá uma o cara, por enquanto, não está nomeado, né? não foi nomeado de volta. Mas era pra... já estava nomeado hoje de manhã. o próprio esse Dante Mantovani já falando: Ah, vai ter que me engolir aí, Regina Duarte, vai ter que me engolir. Será que vai, vai ter que engolir? Será que não vai? Será que o Bolsonaro vai pagar para ver mais uma, mais uma fritura aí de, de, uma, de uma ministra, né? De um ministro dele? Já saiu mandeta Mandetta, já saiu o Sérgio Moro e agora provavelmente vai sair a Regina Duarte. Eu tava achando que ia sair o, o, o, o Paulo Guedes, mas vai sair a Regina, Duarte, a Regina Duarte antes. Deixa eu ver enquanto isso aqui, deixa eu ver se eu encontro aqui o vídeo. A Thaytayane, bota casaco, tira casaco. Pois é, vai, vai pegar, bem com esse negócio, né? A Regina Duarte deslumbrada vai acabar pegando Covid aí tanto bota casaco, tira casaco, é, mas esse governo é de louco mesmo, é um governo de louco. O Rogério Silva falou que o Paulo Guedes vai virar comunista, cacaça isso aí, vai, esse aí vai. Os maiores defensores do liberalismo econômico brasileiro vai ser chapa, chamado aí de, de taxado, né, de, de comunista, com certeza, assim como o Moro já está sendo, né, o Moro está sendo chamado de infiltrado. De petista. O cara colocou o Lula lá na cadeia e está tá sendo chamado de petista. É brincadeira. Um amigo desconhecido falou aqui que acho que para ser presidente tem que ter um teste psicológico. Do jeito que tá não tá dando. Aliás, não só para presidente. né Para qualquer cargo público tem que ter psicotécnico, tem que fazer um teste psicológico para saber se o cara é doido ou não é doido. Né? O Bolsonaro é óbvio que é um completamente doido. A Sueli Sua aqui, qual a sua opinião sobre a monarquia? Eu sei que está fora do assunto, mas queria saber a sua opinião. Eu sou contra, esse negócio de monarquia não funciona. Funciona bonito lá na Inglaterra, é lindo. Ver a troca dos guardas lá, vê a, a rainha Elizabeth lá, sentada no trono, acenando com a mãozinha lá para o lado e outro. Muito bonito lá. No Brasil, imagina, se já está difícil trocar de presidente... Imagina trocar um reizinho, aí que não troca, não, não dá para trocar reizinho, só matando. Não tem jeito, cortando a cabeça, não tem jeito. Imagina, Clésio Luiz, a Regina Duarte caiu no conto do vigário, não acho que caiu não, viu? Essa aí sabia onde estava entrando, porque não, não tem como cair no conto do vigário. Num governo desse, tem que ser muito inocente para cair nesses contos aí do Bolsonaro, muito, muito inocente. Bom, deixa eu ver esse encontro, vídeo aqui do maluco do Montovani aqui, achei... Esse Montovani é o cara que o Bolsonaro tinha nomeado para presidente da Funarte, um dos órgãos mais importantes de fomento à arte, da arte e cultura brasileira. Colocou esse tal de maestro Dante Mantovani no dia 30 de novembro de 2019. Aí a Regina Duarte foi nomeada né, secretária da Cultura, exonerou o cara, né? demitiu o cara no dia 4 de março. Aí no dia 5 do 5, hoje, 5 de maio de 2020, Bolsonaro renomeia o cara presidente da FUNAP. Aí viu que a Regina Duarte ia sair também, e falou, não, não, peraí, tá ok, vamos mudar isso aí. Aí cancelou o cancelamento, o do, do, do cancelamento, sei lá, tá uma confusão danada, mas o cara aparentemente não vai ser mais... Agora, no finalzinho da noite, falou que não não vai ter mais é, renomeação desse cara, não. Pode ficar tranquila aí, Regina Duarte. Será que agora ela vai ficar tranquila? Ela vai cair mais, em mais um conto desse aí, de novo? Vamos ver, ó. Esse cara, pra vocês terem uma ideia, isso é aqui, ó. Vamos ouvir a perna. Uma coisa ativa a outra, né? Na verdade, assim, o rock ativa a droga, que ativa o sexo, que ativa a indústria do aborto. a indústria do aborto, por sua vez... E, é, alimenta uma coisa muito mais pesada, que é o satanismo. Nossa. Tá? O próprio John Lennon disse abertamente, senhora, John mais Lennon. uma vez, que ele fez um pacto com o diabo, né, com Eita. satanás, para ter o... fama, para ter sucesso. Tem uns youtubers cristãos aí que fizeram pacto com o diabo aí também. E o Mantovani? Man, é Mantovani, não é Mantovani, é, é Mantovani? Vamos, vamos ouvir de novo esse cara, que não é possível. Eu não consigo imaginar como é que esse cara conseguiu fazer essa correlação. É ó... A pérola. Uma coisa ativa a outra, né? Na verdade, assim, o rock ativa a droga, que ativa o sexo, que ativa a indústria do aborto. Ó, oh, boom, né? Aquela imagem explodindo a cabeça agora, caralho! Mudou, né? Outro. Eu tô numa outra dimensão. Esse cara, pô, explodiu minha cabeça aqui, falando, caralho! O rock ativa não sei o que, que ativa o aborto, que ativa o sexo, que ativa. Nossa senhora, nem consigo repetir esse negócio. E a indústria do aborto, por sua vez, alimenta uma coisa muito mais pesada, que é o satanismo. Nossa! O próprio... John... Ainda tem o satani... A indústria do aborto estimula o satanismo, alimenta o satanismo. É bem O Leno disse isso. abertamente, mais de uma vez, que ele fez um pacto com o diabo, né, com satanás, para ter fama, para ter sucesso. Uma coisa ativa a outra, né? Esse cara garante... é tão recalcado, esse cara é um merda. É um maestrozinho de merda, mais um músico frustrado que nunca teve fama nenhuma. Nunca conseguiu nada na vida. E aí, agora, de recalque até do Joleno, não. O Joleno só conseguiu fama porque fez o pacto com o demônio, cara. E, e, esses músicos frustrados aí tão espalhados. É um perigo esse negócio, viu? Alguém fala que é músico frustrado, já, opa, deixa eu ver aqui, que esse negócio aqui não dá muito certo, não. Imagina um cara desse ocupar um cargo de, de diretor, presidente, sei lá, presidente da FUNARTE, um órgão de fomento à cultura. Esse cara aqui tinha que ser nomeado presidente na, é, Napoleão do Hospício, só isso. Coloque, põe caminho de força num cara desse daí. Esse cara não pode estar tá nem solto. Tem até medo de andar pra cruzar perto desse cara aí, cruzar na rua perto desse cara. Povo doido, sem contar que o cara é terraplanista ainda. Enfim, são os ah. seguidores aí do Olavo de Carvalho. Essa gente boa, bacana, pessoas de bem. Vamos ver, um amigo desconhecido, esse Mantovani é outro que acredita nos 70% para intervenção militar. Ah. Tá certo, é isso aí. É isso aí mesmo. É de 70% do chat ficou enjoado com a voz desse cara. Verdade. Amigo desconhecido, esse mundo Mantovani é outro, né? É verdade. Aqui eu já tinha falado que 70%. 70% o governo Bolsonaro só tem frustrado Jéssica Pinafo, exatamente. É tudo. E curioso só é que eu tô vendo uma correlação grande com música. São os músicos frustrados aí que nunca conseguiram fama nenhuma na vida. Aí, de repente, conseguiram alguma. Alguma fama, de algum outro jeito, falando de política, falando sobre é, puxando o saco do Bolsonaro, conseguindo algum cargo no governo, ou puxando as bolas lá do Olavo de Carvalho. E aí, tá aí exercendo o seu terraplanismo.